E aí galera, beleza? Opa, e aí. Temos um convite a fazer pra você toda quinta-feira, não Toda quinta -feira, quinta feira Aqui, ó. Nesse canal. Ou no canal dos Tigres, que tá aqui embaixo pra você. Se, ins... se inscrever. <risos> eu, eu fiquei com a melhor parte da. Essa é a bola. Pronto, tá bom. Passou tá tá a bola para mim. <risos> melhor. Ele me deu assim a ponta pra poder falar. A ponta é a melhor, hein? <risos> Exato. <risos> Ou seja, toda quinta-feira, entre meia-noite e meia-noite, uh, a gente consegue postar os vídeos lá Vocês assistam, assinem o canal, compartilhem o canal no Facebook, façam propaganda para os seus amigos. Por favor. A gente precisa de assinaturas, visualizações, porque a gente precisa de patrocinadores. Precisamos de dinheiro, são três professores aqui fazendo comércio. Então vocês já sabem, eu nem sou ainda, seja, eu sou mais pobre que eles. Tá foda. Tá é. sinistro. E é isso aí. Assinem o nosso canal, veja os nossos trabalhos, que a gente faz com o maior gosto uma satisfação pra vocês. Na mas, é, mas, é. verdade a gente faz mais satisfação própria. Então, mas... É. Fiquem à vontade. Tá bom, galera. Toda quinta-feira. Lembra disso aí. E compartilha, mostra, dá um gostei que é muito maneiro. Muito maneiro. Falou. Vamos lá. Bem, crianças.